Pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas, estou enfrentando o presidente G e também o Nege, Peço para que vocês assistam o vídeo até o final, curtam, comentem e também se inscrevam para quem não é inscrito. Então, bora pro vídeo! É isso aí! Round one. Fight. Então o G já começa atacando Eu não posso de deixar ele ficar de longe Ele é um inimigo muito forte Nossa Nossa Não, esse golpe dele, gente, é difícil. O Zangief. Olha! Zangief. É difícil passar. Eu não posso deixar ele ficar assim, não. Calma lá, gente. O presidente aí tá revoltado hoje. Meu céu do meu pilão! Calma chega! O que? destroy anything that comes into my country's airspace. Ai, meu Que que? Sai, Jogando essa magia de longe. Ah. Toma! <risos> é Desvelhada mesmo. Final round. Para cima. I am the protector of Russia. eu não posso deixar ele bater no chão Você vai ficar mais forte eu só falta um risco ai tu morreu Vai Morre logo esse jeito é difícil de enfrentar adversário muito bom, mas o Zang F é muito forte. eu acho. Quem joga de Zang F, comenta aí o que vocês acham, enfrentando aí o G. Tá... Vem aqui. Chega! Ah, saca dentro! Round two! Cara, tá bom jogando, mas. Que surra! Para! Sim. Ah, toma aqui meu vilão. Ah, soltar essa bola aí de novo, não? Posso ter deixado. Bye! Ah! Cyberion! Milão! Not my day! A salvar aqui, Final oh, well. round! Que? Não dá nem chance. Tchau, amigo. Pessoal, continuei nas ranqueadas Veio o Nash Nossa, De ponta aqui, ó Ficar melhor Esse Nash é folgado Quer morrer de novo de Fazendo só isso Joga magia e sai fora. Safado. Calma aí. Puxa vida. Ah, vou morrer! <risos> Sato. Round two! Não, esse aí também vai ver, eu vou ter que ver assim. Acima! Ah, não dá a oportunidade para ele ficar soltando o Sonic dele. Para com esse Sonic. Toma! Siberian! Moge não! Morre! 4. Eita! Oh! Sonic! Okay. Toma! Ixi, a vida! Uh. Ah, é tá um desespero quando a pessoa sai do seu golpe! De novo, farofeiro! Toma! exato na cara! You win! Tomara que ele não desiste e jogue de novo. Ai! Eita! vai ficar bravo agora baixou a liga dele tá. tem que para cima ele. round one <fixos> fight <fixos> <fixos> o Gap, ele é lento mas chego perto causa dano toma <fixos> ele nesse canto aqui Ah, ele me tira Ah, Nash Tá esperto Toma Tá aí Nesse canto Vai. Tchau, amigo travessada round two. Get long, get... Uh. toma porrada para ele foi... gente que per não ganhou lá do outro lado Fora de me agarrar Você vai ver E eu tô tentando agarrar Ficar fugindo <risos> Acaba logo com isso Quem querer me agarrar de novo Já tá morrendo Toma Paleate salvando a vida aqui You win. Ainda bem. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito. E obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Então, até mais. Tchau. Tchau. <laughs>